Opa, salve rapaziada, audacioso aí, Gera, como vocês preferirem aí, fechou 26 anos, diretamente aí da capital da tecnologia em São Carlos, cidade natal aí, lá cidade do Fefe também, meu parceiro, e viewer da baguncia aí 2.0, torcedor da França e da, e da polícia aí, tá ligado? Torci pros dois aí, e, e tamo junto aí galera, tô chegando pra agregar aí, fortalecer e trabalhar ao lado de todos vocês aí. Excelente. Bom, não menos importante, né? É... Gostaria de pontuar também, senhores, que o Audaz, ele foi reintegrado ao batalhão na graduação de terceiro sargento de polícia militar. Portanto, os demais que é... estão por agora conhecendo, saibam que ele é sargento de vocês. É, louco, foi claro, ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. É... senhor. Por quê? porque o, o Audaz já tem uma grande história já como agente de segurança pública, não só aqui.